Com certeza a eliminação é possível, mas exige de todos nós um esforço enorme Esforço do Departamento de Hepatites, do Ministério da Saúde, esforço da sociedade civil, das sociedades médicas, da indústria farmacêutica, que é uma tarefa a ser conseguida de forma gradual e com participação de todos. Não não adianta imaginarmos que exista fórmula mágica e que a, a, o fornecimento exclusivo de medicamentos pelo Ministério da Saúde vá ser responsável pela solução do problema. Temos que pensar em é, medidas conjuntas que envolvam diferentes instâncias de decisão e de ação. Em relação à oferta de medicamentos, a qualidade, o tipo, a variedade, temos o que existe de melhor. O gargalo hoje é acesso a diagnóstico, identificação, dos pacientes infectados, então precisamos realizar uh, testagem diagnóstica no maior número de pessoas, uh, não só testá-las, mas uh, ter um cadastro, um registro nacional com estas informações de forma a podermos identificar essas pessoas e a elas fornecer tratamento e seguimento. E o segundo gargalo é a sustentabilidade do processo, negociações de preços mais adequados para que a gente possa a médio e longo prazo uh, efetivamente chegarmos aonde a gente está se propondo chegar